Resultados da aplicação de dois produtos básicos da NSP. Com acréscimos 5 pessoas em um mês. Ultrabioma e DTX Básicos. Por que esses dois produtos? Porque o um mês. Esses são os produtos porque a NSP Company os recomenda para desintoxicação, suporte hepático e proteção antioxidante. Um mês, porque as pessoas acabaram de descobrir o mundo da NSP. Ao mesmo tempo, pessoas com objetivos diferentes começaram a consumir esses produtos. Eles conseguiram. Eles continuam a usar o produto NSP. É impossível ficar calado sobre os resultados, mesmo os primeiros. Os ingredientes são semelhantes. Esses produtos têm composição semelhante ao ultra biome. Lóculo. Zinco. Trepina. Açafrão. Oliva. Clorofila. Stevia é um produto de saúde digestiva. Stevia atua como um realçador de sabor. Definitivamente, esse intensificador de sabor não foi escolhido por acaso. A glutamina ajuda a prevenir a síndrome do intestino permeável. É essa síndrome que é considerada o início das doenças alérgicas e autoimunes. Ultrabiome é dedicado ao vídeo em nosso canal do YouTube. Noções básicas de DTX. Este produto combina quatro produtos NSP. O primeiro: Combinação de cardo de leite. Um comprimido deste produto está em cada saqueta. Como parte deste tablet: cardo de leite, dente de leão, cardo de leite, colina, inusitol acetilcistaína, vitamina A, vitamina C. Este é um poderoso suporte para o fígado e ajuda antioxidante para todas as células do corpo. Segundo produto. Super antioxidante. Na composição de açafrão, rosa mosqueta, cardo de leite, tocotrianóis, fitosteróis, licopeno, ácido alfa-lipoico. Um comprimido deste produto está em cada saqueta. Terceiro produto. Equilíbrio de canela. Quatro cápsulas deste produto estão em cada sachê. O que é na composição? Canela, feno grego, astrágalo, bardana, no de figo da Índia e dente de leão. Quarto produto. bacilus coagulans. Ele contém microflora útil, que é dedicada a um vídeo separado. Cada saqueta contém uma cápsula de bacilus coagulans. O fabricante recomenda tomar um sachê de DTX básicos uma vez ao dia antes das refeições. Quem já usou esses produtos? Acontece que 5 pessoas começaram a tomar esses dois produtos quase simultaneamente. Duas mulheres que terminaram de amamentar. Ambos estão acima do peso. Um deles, com 1,65 m de altura, pesa 89 kg. O outro, com 1,72 m de altura, pesava 95 kg. Ambos decidiram iniciar o processo de normalização do peso corporal. Um homem depois de tomar antibióticos. Estava com Covid, tomou um antibiótico hepatotóxico. O médico aconselhou profilaticamente para melhorar o fígado. Uma mulher na menopausa. Com colesterol alto. Perguntou como melhorar o corpo. Um adolescente com hipotensão, após angina, o estado de letargia, falta de força e energia não passou por mais de seis meses. Infelizmente, o café da manhã não ajudou. O abuso do café causava problemas cardíacos e cólicas abdominais. E não havia mais força. Duas mulheres depois de terminar a alimentação. Como perder peso para mulheres que amamentam. Sem chance. Completa a missão principal. Alimenta um bebê saudável. Dê o máximo de benefícios e nutrientes. Dar proteção contra infecções. Dê tudo de valor que a amamentação dá. Incluindo, tempo inestimável de comunicação com o bebê. Durante a amamentação, dietas rígidas com o objetivo de perder peso são impossíveis. Se após o término da amamentação houver necessidade de emagrecer, faça a melhor escolha. O que aconteceu com essas duas mulheres? Sem dietas rígidas. Adicionando dois sachês de ultrabiome e um sachê de DTX básicos à dieta. Ambos conseguiram perder peso. Como foi? De manhã, antes das refeições, uma saqueta de DTX básicos. À tarde uma hora antes do almoço, um sachê de ultrabiome. Em vez de jantar, um pacote de ultrabiome. O que mais foi adicionado? Dois comprimidos do Super por dia. Supercápsula de ômega-3 e cápsula de lecitina por dia. Todos beberam de uma só vez no almoço. Porque são necessários produtos adicionais. Para corrigir deficiências nutricionais. Para suporte nutricional direcionado do sistema nervoso. Para melhorar o metabolismo. Para uma recuperação mais rápida. Uma mulher teve distúrbios do sono após o parto. As avós e o marido ajudaram com o bebê o melhor que puderam. Mas ainda assim a mulher não conseguia dormir o suficiente. Ela foi convidada a adicionar magnésio e valeriana. Magnésio com cada refeição duas cápsulas. Valeriana. 3 horas antes de dormir, 3, 4 cápsulas. Assim, ambas as mulheres receberam. Ultrabioma, 2 saquetas por dia. DTX Básicos, 1 saqueta por dia. Supercomplexo, 2 comprimidos por dia. Superomega 3 e lecitina, 1 cápsula por dia. Uma mulher também bebeu magnésio, 2 cápsulas a cada refeição. Valeriana, 3 horas antes de dormir, 3, 4 cápsulas. Quais são os benefícios dessa combinação de produtos NSP? Suporte hepático muito ativo. Efeito colerético leve. Surção e diálise parietal no cólon. Plantando microflora benéfica. Excelente abastecimento do organismo com nutrientes importantíssimos. Cobertura direcionada de deficiências nutricionais. Valeriana, a calma, ajuda a adormecer. Magnésio, compensa o estado deficiente. A deficiência de magnésio se manifesta por um estado nervoso e insonia. Supercomplexo NSP, fonte de 24 minerais e vitaminas. O enorme valor nutricional do Supercomplexo é explicado de forma simples. Os melhores profissionais criam fórmulas de produtos da mais alta qualidade. O que é uma fórmula de produto bem formulada? São eles, compatibilidade de todos os componentes, reforço mútuo de efeitos, sinergia, absorção ideal, rápida cobertura de déficits, conteúdo muito rico. Um lugar especial é ocupado por substâncias que desativam os excessos causados o 200B ou 200 por deficiências nutricionais. Cromo. Iodo. Selênio. Ferro. Cobre. A falta de qualquer oligoelemento ou vitamina, mineral pode-se manifestar por desejos excessivos de doces, altamente calóricos, para ingerir calorias extras. Muitas vezes comemos demais devido a deficiências nutricionais. Falta algo importante. O corpo não explica mas pode ativar a reação de busca, o que mais comer? Uma tentativa de compensar a falta de qualidade em quantidade. Comer demais como forma de combater a falta de sono e descanso. Incapacidade de comer grandes quantidades de alimentos que desintoxicam. Maçã, repolho, feijão, lentilha não são recomendados para amamentação devido ao risco de problemas na barriga do bebê. Para mães que amamentam, esta é uma lista muito relevante de causas de obesidade. Forneça ao corpo tudo o que ele precisa. Fortalecer o sistema nervoso. Lecitina, ômega 3, magnésio, super complexo, é para esses fins que foram escolhidos. O que aconteceu? Muitas coisas. No primeiro mês, a mulher que tinha problemas para dormir finalmente conseguiu dormir. O sono voltou ao normal. Ambas as mulheres notaram que perderam o desejo de comer muito. E esse desejo definitivamente estava lá. Mover-se tornou-se mais fácil. As pernas ficaram mais leves. As costas não incomodam, doem muitas vezes, principalmente no final do dia. A diminuição do peso corporal para ambos durante o primeiro mês foi de 3,5 kg e 2,5 kg. As dietas não foram seguidas. A recepção dos produtos NSP continua com grande desejo. Tudo dá certo. Homem depois do Covid. Foi tratado. Na verdade, sua vida foi salva. Vários cursos de um antibiótico hepatotóxico foram usados. Segundo os exames de sangue, a situação está muito próxima do diagnóstico de hepatite tóxica. Dieta. Sem carga tóxica, proibição de álcool, fumo e fast-food. Estas são as recomendações do médico. Mas isso não é tudo. Também é desejável adicionar algo para apoiar o fígado. Isso é algo, dois produtos NSP e, além deles, lecitina e super 3 Após um mês tomando esses produtos, houve repetição dos exames de sangue. O fígado está saudável. O ultrassom do fígado parece saudável. Não há sinais de dano hepático tóxico. A pessoa quer continuar tomando os produtos da NSP e tentar outra coisa. Uma mulher na menopausa com colesterol alto. Perguntou como melhorar o corpo. Usei apenas dois produtos. O problema da constipação foi resolvido. Havia um apetite. Comecei a sentir mais força e energia. Comecei caminhadas diárias de uma hora pela manhã e à noite. Os níveis de gordura no sangue voltaram ao normal. Ele quer continuar tomando os produtos NSP. Está muito interessada em produtos sempre flex e cálcio com vitamina D. Um adolescente com hipotensão, após dor de garganta, estado de letargia, falta de força e energia não passou por mais de seis meses. Infelizmente, o café da manhã não ajudou. O abuso do café causava problemas cardíacos e cólicas abdominais. A força não existe mais. Em um mês, peguei dois produtos básicos. Além de super-omega-3, magnésio, lecitina e super-complexo. Após um mês de internação. Há forças, há energia, não há necessidade de café. A saúde melhorou, a ingestão de produtos NSP continua. A NSP cria ótimos produtos para a sua saúde. Aproveite ao máximo o NSP.